Our sleeves. It's time to roll up our sleeves. do jeito que está vendo aí tanto na tela quanto no alfabeto fonético internacional. E ela significa que é hora de arregaçar as mangas, sabe? Putz, agora a gente tem que dar o nosso melhor. É hora de arregaçar as mangas. Aplicação uma frase. Hey man, what do you think about this project? Well, it's time to roll up our sleeves.